Quero falar sobre esta vila magnífica, óbidos, é tudo. Ela tem a capacidade de se transfigurar, de se transmutar, e muito também devido eh, ao seu Presidente da Câmara, que é um homem empenhado, com quem já falámos algumas vezes, mas me diz sempre, o mais importante são os, são os municípios. Sr. Presidente, eh, Fá-me lá um bocadinho deste desta doçura que é este tempo estávamos estávamos aqui a falar vamos andando estávamos aqui a falar que era que era muito que estava um dia espetacular não é e que e isso mais uma vez potencia digamos esta capacidade que óbitos tem de receber pessoas Bom, boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos os telespectadores, aproveitar para dar aqui um beijinho especial ao meu pai e um grande abraço a todos os pais, pois comemora-se o Dia do Pais, mas de facto o óbito é, é mágico e neste momento estamos aqui na presença de um dia fantástico que nos brinda aqui também com esta multidão de, de pessoas que também vêm naturalmente assistir ao programa, mas que esperam uma vez mais ser surpreendidas, que nós, aquilo que fazemos ao fim e ao cabo, é em prol dos municípios, é em prol de toda uma região, em, todo, em, todo, em prol de todo um país que que, eh, temos que de deixar também o nosso cunho para, para que claro. o dia da manhã seja melhor do que o de hoje. Presidente Filipe Daniel, diga-me lá, eh, deve dar um gozo poder eh, de alguma maneira quebrar esta, este, este enguiço da, da sazonalidade que, que muitas vezes afeta, quer dizer, não só o interior, mas também eh, eh, o litoral do país. Mas com, esta, com estas atividades tem sido possível dar a volta a isso? Não só tem sido possível, como é, para além de uma, de uma grande honra, uma responsabilidade enorme. E nós, de facto, estando num território onde as duas principais vertentes de, de económicas são a agricultura e o turismo, eh, estamos na presença de, de, de um, uma, uma enchente de 100% no, na unidade de hoteleiras de Óbidos. 100%? Mas também, 100%, Boa. mas também muito próximo nos conselhos de Peniche, Caldas da Rainha e Bombarral. Nós, como dizia há pouco, estamos a trabalhar não só para Óbidos, mas para toda uma região, e de facto é isto que, eh, evento após evento, conseguimos criar valor uh, e num investimento com cerca de 250 mil euros estamos a tornar um, um, um retorno para a região superior a 5 milhões de euros. Nós uh, ontem pensámos, Bem, mas tanta gente, tanta gente, como é que é possível, a autostrada cheia, hoje de manhã, ao que parece também estava, muita, muita gente, filas à entrada de, de, de óbitos, as pessoas realmente estão habituadas a que, a que esta vila se transforme uh, e que lhes traga sempre algo de novo. E este ano temos a, o tema à banda desenhada, que é um tema intemporal também, para aqueles que assistiram às primeiras edições que hoje têm tem mais 20 anos, por assim dizer, acaba por ser um tema ainda que, que os envolve e que, que todos nós conhecemos. Portanto, é de facto este o nosso trabalho, a nossa responsabilidade também de darmos aqui um, um cunho muito interessante naquilo que é o futuro, naquilo que é o desenvolvimento económico que nós perspectivamos para o território. Muito bem. Tem ao mesmo tempo cuidado com o edificado. Esta, há aqui um edificado histórico muito importante, mas que tem a capacidade de se adaptar à Feira Medieval, à Vila Natal. Quais são assim, os principais momentos, digamos, para... Uh, para o Óbidos, ao longo do começam, ano? começam. Se é que começam se é que parece que de alguma forma estamos sempre em eventos uh, começa de facto com o Festival ah, sim, Internacional sim. de Chocolate depois vamos ter já a Semana Santa vamos ter o, o ACIP que é a Semana Internacional do Pio de Óbidos Depois pois porque também é uma vila o Óbidos é, é muito cultural Sim, depois passamos também por vários eventos, este ano vamos ter uma novidade com o evento de gaming, programação e robótica, é uma, é uma primeira edição para puxarmos também pois, pela pois. fixação dos jovens e programadores, ao fim ao cabo, mais uma transição digital. Uh, e depois vamos tendo, desde o mercado medieval um, ao Fólio, o evento também literário internacional, que tem sido uma referência não só nacional, mas internacional. É, é de facto um orgulho enorme e aqui a empresa Municipal Lobbies Criativa está também é, para. A Vanessa, daqui a pouco, vai falar com eles. Robert. Muito bem. Que eles são criativos, não é? São, são uma peça fundamental também deste puzzle, como todos os colaboradores da, da Câmara Municipal. Portanto, são pessoas que ficam naturalmente cansadas durante todo o ano por, pela, pela carga de eventos fazemos, mas evento após evento é aquilo que eu tenho retorno dos nossos colaboradores também, é que estão tremendamente felizes por aquilo que conseguem fazer, porque estão a melhorar o seu território também. Porque as pessoas podem pensar que aqui estamos sempre em festa, mas a festa dá muito trabalho, não é? Muito Quer dizer, bem. pensar isto tudo, criar estas infraestruturas é muito importante. É, é de facto. Difícil. E, e há pouco o Zé Carlos falava na questão do património, nós temos também naturalmente uma preocupação extraordinária com a questão do património. O castelo tudo eu bem a, talvez, arranjar, tudo. é talvez o mais emblemático, mas depois nós ao aplicar e é isso que eu quero que as pessoas percebam também, um euro de taxa turística para pessoas a partir dos 13 anos de idade, é de facto para podermos responder àquilo que é as manutenções de todo este património também. Mas imagino. Claro, naturalmente. naturalmente. Mas eu acho que as pessoas fazem isso de uma forma, não sei, benévola, como se diz, benevolente, porque percebem que, que estão a tratar de, de um património que é de todos. De facto, nós estamos numa região extraordinária, esta região oeste aqui, a 84 km de Lisboa, ah, corrija, sim. mais sim, ou menos, sim, sim. Ele... Uh, portanto, é, um, é uma zona que... que que merece o um investimento de toda esta gente aqui. Quando, quando temos a oportunidade, ao fim e ao cabo, de ir para fora, ainda valorizamos mais aquilo que temos cá dentro, de facto, desde a boa comida, desde a, a Lagoa, a lagoa a de lagoa, era isso que ao fim e ao cabo estava uh, para, para uh, transmitir, a Lagoa é um património ambiental riquíssimo e que tem dado muito também este, a todo este território, desde a gastronomia, aos esportes náuticos, a todos aqueles que de alguma forma fazem vida desta Lagoa, os melhores choques, as melhores enguias, <risos> os melhores rebalos. <risos> É tudo naturalmente é é <risos> óbvio. Presidente, vamos agora ouvir música, porque eles já estão preparados ali no nosso palco e depois a Vanessa continua esta Muito conversa obrigado. consigo. Muito é. obrigado, amiga. Obrigado. Vamos a lá, a música. música.